Eu sou o Gabriel Jordan, do e No vídeo de hoje eu vou testar uma técnica de adesivos de unhas feitos com esmalte. Hoje eu fiz essas duas unhas aqui, que vocês estão vendo, usando essa técnica que eu tô falando pra vocês que é uma técnica muito fácil, onde você cria uma película colorida da cor que você quiser, usando os esmaltes que você quiser e depois você só vem colando nas unhas de um jeito super fácil e rápido economiza muito o seu tempo porque você não precisa limpar os cantinhos nem com removedor, nem com acetona nem nada do tipo, basicamente você faz um adesivo super legal e super divertido da forma que você quiser e as suas unhas ficam super maras, assim como as minhas estão agora, eu amei o resultado então se você já quiser aprender essa técnica pra aprender a criar unhas assim como as minhas muito belas e muito fáceis também, já deixa o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e claro, continue assistindo Então, gente, vamos começar esse tutorial, né, dos adesivos feitos com os esmaltes. Na verdade, essa é a primeira vez que eu vou tentar fazer isso, então eu espero muito que dê certo, porque eu tô muito animado com essa técnica. Eu acho muito bonito e eu acho que deve ser um jeito fácil e também legal e divertido de você fazer, né, essas decorações das suas unhas de um jeito super fácil, sem precisar fazer diretamente nelas. Você faz os adesivinhos, né, e depois você só aplica nas suas unhas. Pra isso, você vai precisar de um plástico, preferencialmente um plástico maleável, assim como esse Aqui que eu tô segurando na minha mão. E assim como vocês estão vendo, eu vou trabalhar na minha mesa, né, que é onde eu faço os meus tutoriais de unha. E como o plástico obviamente vai se mover, eu também vou usar uma fita adesiva só pra fixar o plástico na mesa e deixar ele lisinho e retinho pra poder trabalhar em cima. Mas se você estiver usando outros tipos de plástico que não sejam tão escorregadinhos assim, esse passo é totalmente desnecessário. Você só faz se você precisar, assim como eu vou precisar aqui. E com o plástico inteiro no local, a gente já pode começar a trabalhar com os esmaltes pra fazer os adesivos. Eu selecionei duas combinações, né, porque eu vou fazer duas mãos diferentes. Os primeiros adesivos eu vou fazer usando essas três cores, esse azul, esse roxo e esse rosa. E os outros adesivos eu vou fazer usando essa combinação aqui. Lembrando que absolutamente todos esses esmaltes aqui vão estar listados na descrição, assim como em todos os vídeos do canal, tá listado os esmaltes que eu usei pra fazer nail art ou que eu tô usando em questão no vídeo. Então vamos começar fazendo, tá? Eu vou pegar aqui esse esmaltezinho rosa pra gente começar e basicamente você vai passando da forma que você preferir. Se você quiser você pode fazer as linhasinhas retas Se você achar legal, você também pode tentar fazer desenhos Mas você vai construindo da forma que você quiser Lembrando que é importantíssimo Você fazer essas faixas de esmalte Bem grandes e bem grossas Pra dar pras cinco unhas No caso as 10, né? Se você for fazer do mesmo jeito nas duas mãos Mas como eu vou fazer diferente nas duas Só cinco já é o suficiente E com o um aplicador de esmalte limpo, né? Que nem esse aqui que eu tô usando Você pode ir personalizando, né? Entre um e outro, ó, vai mexendo e tal Se quiser ir limpando, vai limpando. Quando no área vazia Pra você ir meio que mesclando o desenho que você quer Eu não tenho nada em mente, gente Então eu não sei como é que vai ficar o meu aqui Como eu quero esse design aqui só em uma mão Eu não vou fazer ele de novo, né? Pra repetir nessa aqui Eu já vou começar no próximo Vermelho laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Vou voltar no aplicador de esmalte limpo e eu vou fazer menos movimentos dessa vez pra não comprometer tanto o design. Então eu vou tentar ser mais conciso. E até o momento os dois designs estão assim. Então o que eu vou fazer agora é esperar esse esmalte todo aqui secar no próprio plástico mesmo, não vou mexer. Eu recomendo que você espere ele secar pelo menos umas duas horinhas, né? É interessante você fazer isso num dia anterior e esperar até o outro dia se você quiser 100% de garantia que o adesivo vai ficar certinho. Então, Daqui a pouquinho eu volto aqui pra gente descolar esses adesivos. Que vão virar adesivos quando secar. E aí a gente faz as nossas unhas. Então, gente, já é o dia seguinte. Eu tô aqui com os adesivinhos que eu fiz. E deu errado. Bré. Deu errado porque, na verdade, eu usei o plástico errado. Eu falei pra vocês que precisava ser fininho e maleável. Mas, na verdade, precisava ser duro e maleável. Tipo esse aqui, olha. Ontem mesmo eu já vi que esses aqui iam dar errado. Então eu decidi fazer em outra superfície de plástico. Esses outros... Aqui, porque quando você faz um plástico muito fininho não tem como separar, então foi erro meu Eu fiz numa tampinha de um container de plástico, olha só, é maleável, mas também é duro Bem diferente desse outro aqui que deu completamente errado E eu vou usar esses estêncios aqui Pra você tirar eles aqui, basta você vir numa espátula ou numa faquinha, numa pinça Não sei gente, eu vou usar a ponta de uma tesoura E ir levantando a lateralzinha do adesivo que você fez E quando você fizer isso, basta você ir tirando ele todo do plástico. E é para os adesivos ficarem assim, gente, o um esmalte bem molinho. Se o seu não tiver querendo sair, tenta passar um pouquinho de óleo secante, que ajuda bastante a remover dessa superfície de plástico. Enfim, mas antes da gente começar a mexer nos adesivinhos que eu acabei de criar, vamos pintar as nossas unhas. Eu já preparei as minhas mãos com uma base, tá? Você pode usar qualquer base da sua preferência. Eu tô usando a Nutribase da Colorama, mas você pode usar qualquer um, até um esmalte encolou, né? Mas a gente também vai pintar a unha de branco, tá? Não é para ficar um branco branco perfeito, é só pra criar uma camadinha porque como os adesivinhos que a gente fez são bem fininhos, né, são só uma camadinha de esmalte, em alguns lugares a opacidade dele não tá tão alta então pra ter um payoff das cores melhor eu tô usando o branco da Ludurana, se você ainda não assistiu um vídeo aqui do canal onde eu mostro as pintadinhas de branco perfeitamente depois que esse vídeo aqui acabar clica aí nos cards pra você conferir que o vídeo tá muito útil, tá cheio de informações mara e eu tenho certeza que você vai adorar. Então gente, eu tô com uma unha branca pintada aqui, vocês estão vendo que a unha não tá perfeitamente pintada, não precisa estar mesmo não precisa estar com... Um branco opaco, perfeito e tal. Você só precisa que tenha uma camada de branco pra ter um payoff melhor, né? Eu tô até com uma unha já pronta aqui, porque eu tava testando pra ver se ia dar certo. E eu vou já ensinar pra vocês. Eu vou pegar aqui o meu stickerzinho e eu vou cortar um pedacinho dele. Eu tô cortando assim na lateral porque eu quero justamente esse efeito aqui, sabe? Na lateral, gente, essa unha tá incrível! E aí, olha, numa tesourinha, eu vou vir cortando ela maior do que a largura da minha unha, sabe? Então, tipo, tá aqui, vou cortar pra e na sua unha molhada ainda, você vem posicionando o sticker, e com leves batidinhas, né, minas, o áudio das leves batidinhas da blogueira, você vem meio que alisando, né, esse adesivo feito com esmalte, e com um palitinho de manicure desses aqui, sabe, que tem um lado com uma pontinha e o outro é pra empurrar a cutícula, você vem no lado de empurrar a cutícula, e vem vincando de acordo com a sua cutícula natural primeiramente, bem bonitinho, e depois você pode voltar pressionando um pouquinho mais, em cima dessa mesma marcação, pra você poder dividir pedir o adesivo e depois puxar ele do seu dedo. Tá vendo, gente? O que que aconteceu, ó? Aí você vem e puxa e aqui na parte inferior já tá perfeito. Você não precisou nem usar acetona nem nada pra limpar. Beleza! Aqui em cima você vai simplesmente dobrar no final da sua unha. Não esquece de ir dando acabamento dos ladinhos também pra ficar tudo bonitinho. E pra tirar esse excesso aqui da frente, você vai vir numa lixa, né? Uma lixa de unhas normal. E com cuidado você vai lixando a parte superior do esmalte até ele se dividir também Mas não vai lixando a unha inteira, né menina? É só até o esmalte se romper E aí depois você só vem e puxa aqui no final Se você achar necessário, vai dando umas lixadinhas a mais Mas lembrando que eu tô lixando a unha Não é pra tirar o comprimento dela não, viu gente? É só pra romper o esmalte Ou então deixar ele bem niveladinho com a unha Pra finalizar, você vai vir num super brilho Ou então numa top coat E aplicando por cima de toda essa unha Lembre-se de não deixar nenhum pedacinho da unha de fora Tem que passar por ela inteira e assim como eu já ensinei no canal, também não esquece de envelopar a pontinha da unha aqui no final. Olha só, gente, esse aqui foi o resultado dessa unha, eu já tenho duas prontas. Vou fazer nessas outras três aqui, só repetindo o mesmo processo. Já vou até cortar os outros três stickers pra não ter erro. E basicamente você vai repetindo isso, não esquecendo também de passar a top coat, se você quiser um óleo secante, né, pra ajudar a secar mais rápido. E o seu resultado vai ser algo mais ou menos parecido com esse aqui. Eu fui cortando e colando em várias posições diferentes, que eu acho que fica mais legal, e eu tô muito satisfeito com o resultado, eu ainda vou fazer a outra mão, só que assim como eu falei pra vocês eu vou fazer com esse outro sticker aqui de azul, roxo e rosa e como eu fiz propositalmente eles bem maiores do que as minhas unhas, a minha intenção era justamente que ficassem em posiçõezinhas diferentes sabe, por exemplo, alguns iam ter mais rosa, outros iam ter mais azul se você quiser as mesmas coresinhas nas suas unhas faça elas do tamanho da sua unha mesmo já até cortei todos os pedacinhos que eu vou usar, mas vamos lá no mesmo esquema esmalte branco, sticker Top Coat, esmalte branco Sticker Top Coat Eu acho que nessa mão rosa, roxa e azul Eu vou passar um glitterzinho pra ficar mais divertido Bom, gente, esse aqui é o resultado da segunda mão. Eu fiz o processo fora da câmera pra economizar tempo, né? Já que é a mesma coisa da primeira mão que eu ensinei pra vocês. E eu tô amando muito o resultado. Mas eu acho que eu até já comentei com vocês que eu queria passar uma camadinha de glitter nessa mão aqui pra ficar diferente. Mas, gente, sério, tá bem bonito e eu gostei muito. Fora que é bem fácil, né? Tipo, você só precisa cortar com o um empurradorzinho de cutícula, o sticker onde você quiser e já tá mara. Vou usar o glitter linda da Ludorana. E basicamente, esse aqui é o resultado final das unhas. Essa aqui é a primeira mão que eu fiz em várias posições e direções diferentes, com aquele espectro arco-íris. E nessa aqui eu fiz um espectro roxo, rosa e azul. Coloquei bastante glitter holográfico nessa aqui também. Não sei se vai pegar direitinho aí. Mas pra vocês terem como referência, eu tô aqui na câmera secundária, diretamente na luz. Aqui também tá a primeira mão, pra vocês verem de pertinho como é que ficou. Enfim, no final das contas, eu achei muito bonito e eu tô muito satisfeito. Essa técnica de fazer o adesivo com esmalte e depois aplicar na sua unha, unha. É muito fácil, o que vai demorar mais é só você esperar o tempo do sticker secar, mas se você fizer vários de uma vez e guardar, você já tem os adesivinhos prontos sempre, porque querendo ou não, economiza muito tempo, né? Você não precisa nem limpar os cantinhos da sua unha com o um removedor, né? Basta você colar o adesivo e ir recortando ele tanto com um palitinho de manicure, quanto com a lixa, né? Pra você ir dando o formato do adesivo de acordo com as suas unhas. Eu tô muito, muito, muito satisfeito com o resultado. Comentem aí embaixo qual dessas unhas vocês preferiram sinceramente, eu amei as duas, gente. Não vou mentir, não sei escolher. <risos> Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou o no Twitter, Instagram e TikTok. Nessas plataformas eu crio conteúdo de beleza também, principalmente lá no Instagram, onde eu tô conversando com vocês o dia inteiro. Então vai lá me seguir pra conferir os meus posts. Sempre tem vídeos de maquiagem no feed, sempre tem foto nova, tem stories. Então vai lá conferir tudo, tá em arroba Não se esqueça de compartilhar